Galeria Expositiva, que homenageia João José Pereira Parobé, um dos idealizadores da Escola de Engenharia, foi inaugurada no dia 10 de agosto de 2022, data da comemoração dos 126 anos da instituição. Alocada no segundo andar do pé de centenário, a galeria apresenta diversas outras personalidades que ajudaram a escrever a história da Escola de Engenharia. Conversamos com as organizadoras da galeria, Doris Franz e Isabel Ferrujo, que detalharam a importância desse espaço cultural. Atualiza! A ideia da criação desse espaço expositivo, denominado Galeria João José Pereira Arobé, foi concretizada nesse ano de 2022 com a intenção de marcar, dar um nome a esse espaço expositivo. A homenagem que se faz a essa personalidade é no sentido de que ele foi um dos diretores que esteve à frente mais tempo da Escola de Engenharia, totalizando 17 anos, também foi o responsável pela implementação de instituto, Aquela inovação que houve no que nós denominamos no período da tradição da escola de engenharia foi implementada por esse homem. E ele também foi muito importante assim, porque foi a pessoa que se preocupou na criação de uma sede própria para a escola de engenharia. Porque quando a escola foi inaugurada no ano de 1896, ela funcionou em outros espaços que eram locados no centro de Porto Alegre. Então, ele se mobilizou junto à intendência, que era a prefeitura na época, para captação de recursos. Houve uma série de iniciativas feitas junto à população, à sociedade, no sentido de captação de recursos, para viabilizar a construção do prédio centenário, que, inclusive, é um projeto dele. Então, nada mais justo é do que honrar essa personalidade nesse mês de agosto também mesmo muito importante, porque se comemorava o aniversário de nascimento dele, no dia 4 de agosto marcar esse espaço como uma justa homenagem a ele. Esse trabalho, como ele surgiu já com a ideia da colega Isabel, foi sempre dentro de uma instituição federal ou privada. Nós temos que seguir algumas burocracias, questões de logística, questões de liberação, de divulgação, a informação tem que estar correta. Então, isso foi um trabalho, não foi cansativo, foi prazeroso. Também teve a participação do pessoal da própria escola, que participou e ajudou, seja na logística, seja na colocação dos quadros. Não vou dizer que não foi estressante, mas foi prazeroso. O recorte expositivo foi justamente os acervos que estavam em condições de ser expostos neste momento. Objetos que passaram por um tratamento museológico, que sofreram pesquisa, com relação à historicidade dos vultos representados. Não representa-se a totalidade das periodicidades, nem de todos os vultos que passaram, que passaram por essas escola. Temos em exposição um dos fundadores, porque a escola teve cinco fundadores, engenheiros-tenentes, e teve um civil momento apresentamos um dos fundadores, alguns dos primeiros professores, o um intendente que foi super importante nesse contexto histórico inicial da escola e alguns professores que marcaram alguns períodos. A característica principal desse espaço expositivo é apresentar a exposição de longa duração. A exposição de longa duração, ela mantém um núcleo, porém, periodicamente vai sendo acrescentado, vai ser troca sendo trocados acervos. À medida que os acervos forem, os retratos forem serem restaurados, se pretende fazer uma substituição das peças A pesquisa que foi feita nesse momento ainda é uma pesquisa muito incipiente, ela ainda carece de aprofundamento, o que nós esperamos que futuramente os pesquisadores também que vão utilizar o acervo possam contribuir para o aprofundamento Desse trabalho, a ideia, conforme eu coloquei há pouco, é justamente ir cada vez mais implementando essa exposição de longa duração e também abrindo outros espaços expositivos, tanto dentro da escola e, quem sabe, futuramente, também levar exposições itinerante a outros espaços da escola de engenharia. Projetos temos vários também, no sentido de fazer uma exposição virtual dessa galeria para também poder disponibilizar de forma remota o acesso a esses acervos, futuramente também um repositório digital, repositório Tainacan, para comunicação de todo a totalidade dos acervos do museu e também a implementação de ações educativas, poder fazer esse trabalho junto a escolas e públicos que marquem horário mediante agendamento para se realmente implementar o tripé da museologia, que é baseado na coleta, na preservação e também na pesquisa e também no sentido assim, de poder se fazer o trabalho de ações educativas junto aos mais diversos públicos mediante agendamento, para isso, pretendemos fazer todo um trabalho, que é todo alicerçado na pesquisa, no acervo. Né? Precisamos ter uma documentação que esteja bem fundamentada. São tudo projetos que demandam tempo e um longo trabalho, porque carecemos também de recursos humanos para a concretização de todas essas ações. Então, projetos nós temos bastante no sentido de poder trabalhar com esse tripé da museologia, que é coletar, o pesquisar e o comunicar. Essa comunicação no museu ela se dá das mais diversas formas, mediante participação em eventos, pesquisas, artigos, trabalhos de pesquisadores, o ponto alto justamente é a exposição. Então, o Mahi, do seu museu, digamos assim, ele está muito no início ainda de todo o potencial de atividades que ele pode ter, e também de se integrar a outras atividades até educacionais da escola de engenharia, que esse é o ponto importante, possamos ser um museu inserido não somente dentro da universidade, mas também atuante dentro da universidade, atuante dentro da escola de engenharia, perpassando por todas as áreas de conhecimento, comunicando todo esse conhecimento, toda essa inovação que é realizada dentro da escola. Aproveitando, gostaríamos de solicitar a toda a comunidade que tiveram familiares que foram alunos da escola ou professores e que tenham materiais em casa e informações que possam contribuir para o enriquecimento da nossa pesquisa, que contatem com o museu através do seu site para podermos agendar rodas de conversa e troca de informações para cada vez mais contribuirmos e trazer uma informação mais consolidada sobre toda a trajetória tanto das personalidades quanto da escola. Está aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, aqui no primeiro andar da Escola de Engenharia Prédio Centenário Campo Centro. Ainda temos, no segundo andar, a linha do tempo, que é interessante também ao pessoal que vem ver essa exposição, participar, para conhecimento e rever a memória, estudar um pouco da memória da escola. Na linha do tempo, o ano passado, apesar da pandemia, a escola fechou 125 anos. Também estamos já com projetos aí dessa abertura, dessa troca de parceria com outras instituições, abertura a questões educacionais, projetos educacionais. São projetos que nós temos na nossa cabeça. Então vamos ver se a gente consegue realizar isso aí. É um projeto.